Curso que começa amanhã, nesse sábado, 16 de setembro, vai até o dia 2 de dezembro. Na verdade, começou no último dia 12, com a palestra do professor Francisco Marshall, mas as aulas regulares vão começar amanhã. E a gente vai conversar hoje com a professora da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, a Rosa Ângela Chiesa, a respeito de mais uma edição do Educação Fiscal e Cidadania. Professora Rosa, muito boa tarde. Boa tarde, Vicente. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio da Universidade. Dizer que é uma grande satisfação. É, que este curso ele já está na sua quinta edição. Vamos fazer um histórico, e apresentação, então, desse curso para o <risos> povo que vai chegar a partir de amanhã? Vamos lá. Esse curso, ele nasceu a partir... Bom, primeiro, é importante dizer que ele não é só do, é, organizado pelo Segov, Ele é organizado pela, por várias instituições, né, a, a universidade, Federal do Rio Grande do Sul e sim o SEGOV e a Faculdade de Ciências Econômicas, né, através do curso de Economia, a Superintendência da Receita Federal do Brasil, através da Inspetoria da Receita Federal do Brasil, a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, através da Receita Estadual e a Prefeitura de Porto Alegre, através do Programa Municipal de Educação Fiscal eh, de Porto Alegre e ainda o Instituto Justiça Fiscal. Então, essa foi uma iniciativa que nasceu ah, há cinco semestres atrás, né? Eu gostaria que fazer o cálculo aqui com que... Dois anos é, e meio? É, dois anos e meio atrás, né? E que ele foi... Dois mil, segundo semestre de 2015, né? E que ele é, tem como objetivo, continua sendo o mesmo objetivo do curso, é, que é justamente suprir uma uma lacuna, né, que é, os parceiros entendem, né, ou pelo menos os, o grupo de trabalho que faz parte do, do tem representantes de todos os parceiros, que é a suprir uma lacuna que existe na sociedade sobre, né, essa a formação de cidadania, né, sobre Estado, sobre é, a tributação. né, o Estado ele tem uma espinha dorsal ou um sistema fiscal, como a gente chama que, que são, os, por um lado, a tributação e, por outro lado, o gasto público. E, e, há, e, e, e há um conjunto de mitos nessa área, né, que, é, que é divulgado, seja né, por diferentes fontes, como, por exemplo, uma delas é que o Brasil tem a mais, a mais alta carga tributária do mundo e como se todos pagassem muitos impostos. E isso não é verdade. O Brasil tem a 18ª carga tributária do mundo, em torno de 18 18ª, 17ª, e ela, nós temos uma carga tributária que está em torno de 34%, 33%, 35%, tem variado em torno disso, que é uma média da carga tributária da UCDE. É, o que nós temos é, sim... Uma diferença, isso não é divulgado, é divulgado de forma insuficiente, parece que agora está sendo colocado um pouco mais na, na mídia em especial, é que o que nós temos sim no Brasil é a, é a carga tributária mais alta do mundo quando a gente fala sobre o peso dos tributos sobre o feijão, o arroz, a batata, sobre o consumo. E, muito, e, o, e, os menos, e a menor carga tributária, inclusive comparando com a Argentina e o Chile, quando a gente for falar de tributação sobre renda, sobre propriedade, né? e, então nós temos uma inversão. Enquanto aqui nós temos né, em torno de 77% de tudo que se arrecada no Brasil ele é sobre impostos indiretos, que incide sobre o consumo. Né? Na, nos países desenvolvidos é o oposto. A maior parte incide sobre os ricos, sobre propriedade sobre renda. E no Brasil ainda nós temos a aberração né, de um imposto de renda, apesar dele ser um imposto progressivo, que significa dizer que ele tem alíquotas progressivas com a faixa de isenção que varia de 7,5% a 27,5%. É, ainda assim nós temos rendas que não são... Tributados no Brasil. O que, que são as rendas? Salários, juros, aluguéis e lucros. Né? E os ganhos, eu poderia colocar salários, juros, aluguéis e lucros. Né? Os salários do, do trabalho, os juros do capital financeiro, os lucros do capital produtivo e hum, os salários, juros, lucros e os dividendos, do, do, no caso, aplicação dos acionistas. Então, na verdade, essas rendas, elas são tributadas de forma desigual, apesar, né, tem N estudos, inclusive estudos feitos na Faculdade de Ciências Econômicas, um coordenado por mim, que mostra o tamanho da regressividade no próprio imposto de renda, apesar das alíquotas progressivas que ele tem, que faz com que os que têm rendas maiores, os mais ricos, também paguem menos uma alíquota menor. Né, do, do que aquele trabalhador que recebe 4, 5 salários mil reais por mês por exemplo Nossa, então, agora esse... em, em divulgação em mídia isso, né isso. Uh, o público alvo ele sempre muda né a cada semana são jornalistas, comunicadores entre isso. outros públicos né? isso então assim eu, esse é o objetivo central cada edição tem um público alvo já teve os próprios estudantes da faculdade de Ciências Econômicas, mas ele nunca está fechado a qualquer interessado, seja ele interno, ou externa à universidade. Então, eh, nós tivemos já vários públicos ah, alvo, eh, como movimento sindical, eh, estudantes dos cursos de. de de licenciaturas, e essa edição está voltada para jornalistas e comunicadores, associações de vereadores e grupos municipais de educação fiscal. Ou seja, é um público-alvo, não tão alvo, né, Eu bastante amplo, <risos> e assim mesmo ele está aberto. Nós temos tido uma experiência, com essa agora já na quinta edição, nessas quatro edições, de que trabalhar com, com um público heterogêneo tem sido... É bastante positivo. Claro que né, enfrentamos alguns desafios, porque a turma é grande, né, nós temos vaga para é, em torno de é, 180 vagas, porque as aulas são ministradas no auditório, mas tem sido, ao fim e ao, ao cabo, um, bastante produtivo ter um, ter um, um grupo de alunos. É, heterogêneos. E nós começamos, então, na, na, falando do histórico. Na primeira edição foi ofertada aos alunos da economia, na segunda edição nós ofertamos para o, a comunidade da Lomba do Pinheiro, nós fomos demandados a dar um curso, ele foi ministrado lá na região, no CPCA, no Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, daí na terceira edição e na quarta edição ele voltou para a universidade com esses, com esses públicos-alvo específicos. E as aulas então, acontecem no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas. E as aulas acontecem no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas aos sábados pela manhã. E o curso inicia amanhã, dia 15, e as inscrições ainda estão abertas, né, há uma, um pequeno número de vagas ainda porque esse curso ele tem sido muito demandado, apesar de ser um curso que ele tem 44 horas, porque ele é um curso também que tem 12 horas para elaboração de um projeto de cidadania, que é uma inovação que nós incorporamos a partir da terceira edição, meio que foi uma demanda a partir da avaliação dos próprios alunos que fizeram as edições anteriores, e tem surgido uh, projetos de cidadania muito interessantes, porque tem vindo alunos do interior, e esses alunos do interior, estão, em alguma medida, estão replicando parte do curso ou o curso transformado em palestras, né? Tem um aluno que tá, como tem como projeto também é, estudos sobre é, trazer o Tarte Tribunal... Administrativo de Recursos Tributários do município de Porto Alegre para ser apresentar dentro da universidade, que é o equivalente ao CARF, em nível nacional, né? muitas pessoas sequer desconhecem que existe isso também em nível estadual, e nível estadual, eh, fê, eh, estadual e municipal, e <coughs> também outros projetos eh, de pesquisa sobre concessão de subsídios fiscais e outras áreas, né? desde a elaboração de, de, de uma para uh, ajudar na divulgação chamando a sociedade para participar das audiências públicas de gestão fiscal que são obrigatórias, que se faça a cada quatro meses. na União, os estados e todos os municípios, todos os estados devem fazer isso e o público desconhece. Né? E, a, e a mídia, de certa maneira, uh, divulga, não fazendo uma crítica, mas ela divulga muitas vezes como se fosse uma, fosse uma iniciativa do prefeito, do governador, é, enfim, e na verdade, ele está nada mais ele tá fazendo do que cumprir a lei, mas se ele está cumprindo a lei e vai divulgar os números e a sociedade não participa, perde totalmente o sentido dessa norma que está dentro do capítulo lá da transparência e controle social da lei de responsabilidade fiscal. É impossível falar em cidadania sem ter uma, uma cidadania plena, sem ter consciência da questão de, da tributação. Exatamente, não é possível é, exercer cidadania plena, sem é, consciência dessas informações. por isso que nós entendemos que esse curso ele tem uma relevância muito importante porque ele de certa forma ele é, uma, é sendo até bastante é, digamos assim é, modesta o, ele tem ele tenta suprir né? ele supre uma lacuna na própria formação do cidadão. É porque o cidadão, né, há alguns aspectos comuns que a menina, a minha secretária que faz a limpeza lá em casa, o taxista, o professor universitário, o jornalista, um vai repetindo né, a frase da carga tributária, é um negócio completamente difundido, mas é preciso abrir esse dado. E vê de fato que o trabalhador que recebe até três salários mínimos tem uma carga tributária de 49%, enquanto aquele que recebe mais de 30% tem uma carga tributária de 27%. Quando nós falamos em carga tributária, o que é a carga tributária? É uma média, é a soma dos tributos arrecadados no Brasil pela União, pelos estados e municípios, dividido pela riqueza nacional, pelo PIB. E que isso é possível de ser feito individualmente ou por família. Quanto que né? agora a gente pode fazer o somatório de tributos que a família pagou, tributos diretos, como o IPTU, o ITBI, se ela comprou imóvel, o IPVA do carro, dividido sobre a renda da família. Né? E também os impostos indiretos, que nas notas, apesar de não ser algo exato, há uma, né? alguma margem de erro aí, tem também o que se pagou em tributos indiretos. E, a notícia do supermercado aparece lá isso. embaixo né? E me chamou bastante atenção Eu fiz uma viagem agora Para fora do Brasil E eu fiquei impressionada Em todos os estabelecimentos Assim, compra de uma garrafa de água A passagem Compra de, sei lá, uma maçã Todo mundo Emite nota fiscal e nós, no Brasil, é o seguinte, para receber a nota fiscal, a gente precisa solicitar, e as pessoas quase solicitam constrangidas, quando, na verdade, é um direito do cidadão, e um dever daquele que está vendendo. Então, claro que esse não é o foco, né? mas envolve um conjunto de, de, de questões. Então, é, é, tem como esse objetivo suprir essa formação, né? quem é o Estado, é a tributação, gasto público. Por exemplo, o... Os gastos públicos, para onde eles estão indo Se tem audiência pública, mas o cidadão não participa Se ele desconhece Desde conceitos básicos né? E tem um grupo de professores muito bons né? Também com bastante modéstia <risos> Falando porque são nove professores E muitas vezes, em muitas dessas aulas Os nove professores estão presentes Claro que tem um que é o responsável pela, pela aula daquele dia Mas os outros acompanham, complementam, contribuem e também é, é, tem uma dinâmica bastante interessante que se criou ne, nesses cursos com essa experiência já de quatro edições. Então, desde professores, né, do, é, é, professores da URGS, que sou eu mais professor Diogo de Marco da Escola de Administração, mas tem professores eh, que trabalham com os, os auditores fiscais da Receita Federal. Por exemplo, a aula sobre tributação sobre renda é do auditor da Receita Federal. A aula sobre tributação sobre consumo é um auditor da Receita Estadual, já que o ICMS é do Estado. E a aula inaugural sempre um atrativo também. No semestre passado foi com o professor Juremir né, Machado da Silva e esse ano foi com o professor Francisco Macho, então, que é uma autoridade. Também falou sobre isonomia e harmonia na esfera pública. Isso, né? que é um evento que aconteceu ontem com bastante êxito. E a, né, sempre tem todas, em todos os semestres Como tu mesmo falaste Todos os semestres, todas as edições do curso Tem uma palestra de lançamento Da nova edição Então é, é isso Convidamos aqueles então interessados né, Que ainda queiram se inscrever Para as vagas remanescentes Aulas aos sábados de manhã As aulas vão começar Não são todos os sábados São sábados alternados Começa dia 16 de setembro é, depois, é isso, a cada 15 dias Em geral, de 15 em 15 dias E a última aula vai acontecer dia 2 de dezembro A partir das 8h30 da manhã, é isso? Das 8h30 às 11h50 No auditório da Faculdade de Ciências Econômicas Como se inscreve? A informação está no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Está no site da Pró-Reitoria de Extensão Está no site dos, da Faculdade de Ciências Econômicas Do SEGOV das várias né, centros divulgado. acadêmicos <risos> e enfim nos Facebook, Facebook também então de fato a gente é, agradece né pelo mais esse espaço e está à disposição aí para novas uh, informações sobre o curso mas antes de encerrar eu queria colocar o seguinte por exemplo né a importância do curso é, cada chefe do executivo, federal, estadual, municipal, presidente, governador e os prefeitos, eles têm um prazo específico para enviar suas propostas orçamentárias que esses prazos estão estabelecidos no governo federal, na Constituição Federal, no governo estadual, na Constituição Estadual e nos municípios, nas suas constituições municipais, que são as leis orgânicas. Então, no caso do governo federal, o prazo para o governo ter enviado a proposta orçamentária de 2018 foi dia 31 de agosto. E aí, olhando rapidamente o que, como é que está essa proposta orçamentária da União, como é que eu interpreto os dados... É, como é que o, Com todo esse debate que a sociedade brasileira está vivenciando, com, com a aprovação daquela, da emenda constitucional, do teto dos gastos, que virou a emenda constitucional 95, aprovada em dezembro de 2016, e foi amplamente divulgado que não haveria redução nos orçamentos da saúde e educação? Pois bem, é, o, a proposta orçamentária está disponível, tá? já foi, foi enviada pelo, para, pelo executivo ao. A Câmara de Deputados E lá, nós, lá como é que é possível né? O que, que, que esses dados mostram é, O orçamento é, de 2018 Se nós considerarmos é, Só para o Ministério da Educação Ele está 3% menor do que 2017 Se o recurso de 2017 Está sendo insuficiente Por exemplo, pegar as universidades Que vão ter recurso até outubro é, Em 2018 nós teremos menos recursos ainda é, e com inflação né, e não, né, ou seja, a emenda constitucional ela vai vincular a, a, a inflação e não o crescimento econômico, a receita crescer vai ter menos recursos para a saúde e educação veja que é uma, uma contradição, porque nós já estamos justamente falando de uma lacuna na formação educacional, claro que aqui o governo federal, o Ministério da Educação o foco dele é nível superior e não o básico né, mas de qualquer maneira vai ter uma, um impacto negativo na educação o Ministério de Ciência e Tecnologia, como é né? pensar um país, de um desenvolvimento de um país com uma proposta orçamentária de 2018, que é 27% a menos do que a proposta orçamentária que está em vigor em 2017, que é insuficiente. É verdade que há uma crise econômica, mas o que se discute nesse, nesse curso também é como se priorizam os recursos públicos. Para quem vão os recursos públicos? E esse debate, a sociedade ela precisa ter uma formação para que ela possa inclusive participar de forma qualificada. Não adianta ela ir para a audiência pública de gestão fiscal se ela não compreende o que está sendo discutido, se ela se sente incapaz de poder intervir. Então, esse curso ele tem esse, essa ousadia de permitir ou contribuir para que o cidadão, de fato, possa discutir um pouco mais, é, compreender essa coisa do sistema fiscal do Estado. É, quem paga e para onde recurso do, os recursos públicos na forma de tributo, para onde eles vão. Muito bem, professora Rosa Agila coordenadora do curso de extensão Educação Fiscal e Cidadania. Pela Muito URSS. obrigado pela URGS, <risos> é verdade. Muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada, Vicente. Estamos à disposição. Agora, vamos, vamos agora. novos inscritos até amanhã. <risos> Muito Obrigada. bem. Vamos agora às notícias da extensão. O Museu da URGS exibe, até o dia 6 de outubro, a exposição Trajetórias Dançantes, João Luiz Rolo. A mostra reconstrói os 35 anos da Escola de Dança João Luiz Rolo, período em que se consolidou como uma das maiores de Porto Alegre. A atividade é uma realização do museu em parceria com a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança e o Centro de Memória do Esporte da URGS. O museu recebe visitas de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde, na Avenida Oswaldo Aranha, 277. De 4 a 22 de setembro, a Sala Redenção Cinema Universitário da URGS exibirá mais uma edição da Mostra Cinema Pelo Mundo. Promovida em parceria com o Sesc RS, a programação conta com nove filmes de diferentes gêneros e nacionalidades. As sessões têm entrada gratuita e acontecem na Avenida Paulo Gama 110, ao lado da Sala Corpo Santo. Acesse a programação em www.urgs.br barra Difusão Cultural. As inscrições para participação nas oficinas do 18º Salão de Extensão estão abertas até o dia 29 de setembro. Ao todo, serão 57 opções de trabalhos